Fala seus lindos e lindas, tô passando aqui no início do vídeo rapaziada e moçada, <risos> pra agradecer os meus primeiros 100 inscritos, mano. espero que goste dessa nova estratégia do gás aí, <risos> e não vai se esquecer de compartilhar o vídeo aí não tropa, tamo junto é nóis hein doidão, deixa o like hein. e fala rapaziada e galera a estratégia vai ser cair em Keraton é isso mesmo cair em Keraton na casa verde as duas casinhas de madeira somente o que a gente vai lutear entendeu já tô caindo aqui do ladinho de pique e vou descer lá para Keraton o bom rapaziada se você estiver ouvindo aí muito barulho é porque os vizinhos é muito barulhento velho não tem Outra forma de eu fazer o vídeo se não for assim, então quando as coisas melhorarem aí pra mim, eu vou estar tá trazendo aí um gameplay de maior qualidade, beleza? O áudio aí não tá muito bacana, mas é isso né tropa? Cada um vai de acordo com o que pode. <risos> Bom rapaziada, eu vou lutear aqui rapidão essa casa de teto verde aqui. Como a rota do avião caiu longe. Por onde eu vou passando eu vou luteando rapidão <risos> bom galera eu não vou demorar muito para não correr o risco de encontrar algum inimigo eu vou pegar esse cogumelo aqui rapidão e já vou lá pra estratégia <risos> e basicamente rapaziada eu lutei aqui rapidão já vou lutear mais rápido que eu puder aqui, mano. Enquanto não chega nenhum inimigo e não vê eu indo pro esconderijo. O cara tem que ser muito rápido. Opa. Já encontrei um kit, já. Será que tem cara aqui, velho? Acho que tem uns passos. Vou lutear aqui rapidão, tropa. Achei um colete em dois já, Capão um, tá suave. Tem que ser rápido, tem que lutear rápido, não pode demorar muito não. Se demorar demais já viu né tropa. Bom galera, e se vocês aí ficarem ouvindo aí o fundo, de fundo aí, barulho da TV aí tropa, sinto muito. é porque, infelizmente mano, é... Eu não tenho onde gravar, eu não tenho local, local que eu grave um áudio de qualidade, então, sai mesmo essa voz assim de fundo. Quando tá aí com melhores condições, vai melhorar a situação, vocês vão ver. Vai melhorar aí a questão da qualidade do áudio e da imagem aí também, que eu tô jogando aí no suave, porque tá gravar vídeo no meu celular não tá suportando mais nem no padrão. É isso aí, a gente vai na medida do possível, né, meu parceiro? Então, já tô indo pra estratégia agora. Bom, galera, em cima dessa casinha aqui de madeira. Primeiro eu vou olhar se não tem ninguém por aqui, né, que eu não sou bobo nem nada. Bom, tropa aí tá aqui. Vou deitar aqui, ficar quietinho igual o Goku no vaso. Aí, como vocês estão vendo aí pra não dizer Ah, faz estratégia, porque tem LOL e tal, eu resolvi aí Jogar com a A124 Pra vocês verem que também dá pra Jogar com o personagem feminino Com a tática do gás, e é muito bom Uma vantagem Até grande, tá ligado? Que isso, meu parceiro Esse gás Demoradão, um aí, demorado, um aí. <risos> Mano, meu Deus do céu, incrivelmente, mano, que menino chato, velho Tá gritando, meu parceiro Bom, galera, e aí vocês vão pra Capitão Lutear em Capitão, vocês escolhem também, se quer lutear pro lado de Capitão Ou se quer ir direto pra Centose. eu, seriamente Eu prefiro vir pra Capitão, que já vai estar tá mais perto, mais fácil de lutear Dá até que lutear bem Entendeu? Top demais, entendeu? E manter sempre o veículo perto de onde você esteja é muito bom. É muito bom sentar com o veículo aí tá, e tal. E o cara. Que eu aconselho a vocês, nunca tá levando Muita munição aí, pô, porque O mais necessário é tá pegando kit Dropa as munição Se preciso, fica com 30 munição De SMG e 30 de AR Mas tem que pegar todos os kits que vocês encontrar Porque vai fazer uma falta se vocês não pegar todos para ter lá o kitzinho aqui para ficar GG Aí como vocês estão vendo aí, como o pet é muito apelão Mano, esse pet Novo aí, mas é muito apelão, velho. Principalmente se é usando essa personagem. Rapaziada, que barulho é esse? Tropa foi mal... Peço mil desculpas a vocês aí. Pelo áudio de mal qualidade. A qualidade tá péssima, mas infelizmente... Ou vai ser assim, eu não posto vídeo hoje. Próximos vídeos eu vou tá estar trazer um áudio melhor aí. Tá saindo muito barulho de fundo. Ô tropa, pra vocês, uma coisa muito necessária, é que vocês aprendam a lutear rápido. Pra não ficar enganchado, luteando a mesma casa e tal. Tem que aprender a lutear rápido. Tem que ser rapidão. Luteou lá, vá Catou o lute, meteu o pé, rapidão. Pra poder lootear em mais lugares e ficar melhor de loot. Eu já tô com 9 kit Vou lá umzinho aqui. Aí ó, todo kit que eu rilo, aumenta o meu EP, vocês estão vendo? Aumenta 36 de EP. Cada kit que eu rilo com, com esse novo patch aí é muito top. Véio. Dá pra vocês segurar mais ainda no gás. Aconselho muito vocês usarem, viu? De verdade, muito top. Aí já o terceiro gás bateu, tá queimando, mas eu tô tranquilão, 16 vivo. Aí, ainda dá para segurar um bocadinho no gás, Tem muito kit. Mas vou pegando aqui a safe devagarinho, porque também não pode vacilar né tropa. Aí, ó. Peguei é outro kit, mais EP. Muito bom, velho. Aí pega os habilidades da personagem. Ave Maria doido. Ah, carro preto ali, aí sim, hein, meu parceiro. Esperar a habilidade de carregar. <risos> pra poder entrar. Tá aí, galera, aí que vocês estão vendo aí habilidade dela recuperando minha vida aí aos poucos Com notora Com a habilidade da Da capela Que é muito apelão também Aumenta o tanto de vida que você recupera dentro do carro Muito bom, véio. Aí, achei três gelozinho, ó Agora sim, meu parceiro Bom, tropa O objetivo alcançado Já tô no top 10 agora é só tentar segurar o máximo e tentar fazer kill mas se não conseguir fazer kill já não perde ponto ganhei uns 10 15 pontinhos a depender de vocês também né qual posicionamento aí vocês aguentar segurar ainda com certeza nessa partida que vai ter hack velho porque não é possível não 8 vivo a safe deste tamanho que certeza tem hack E ultimamente nas partidas é hack, matando hack. <risos> é, tropa, tá difícil de jogar, mano. Caraca, não deu um tiro na cabeça, só dano amarelo. Meu Deus. Ó, miséria mati... Ah, não, Hack. Meu Deus do céu, olha que carniça, mano Ó, oh, falei que tinha hack Ó, oh, galera, o um objetivo foi alcançado Não consegui fazer aquilo nessa partida, mas é isso Consegui o basicão, né Pelo menos o basicão eu consegui Ó, oh, menino é bom Então é isso, tropa Se inscreve no canal Já vai deixando aquele like famosão não se esquece de compartilhar o vídeo aí, tropa. E aí, rumo a 200 inscritos agora, hein? Eu, eu confio em vocês. Eu acredito que vocês vão ajudar aqui. O meu canal cresça. Tamo junto, tropa. Valeu, fui.